Tem alegria aí Bem dentro de você é só você querer Busque a sintonia Curta a energia linda de viver Boa tarde, boa tarde mesmo Eu sou Paulo Sérgio Oliveira Em mais um programa pelas mágicas ondas Da Rádio Mundial A rádio que acredita na vida Terça-feira final de verão, vem o tempo que eu mais gosto, outono, aquele sol mas não tão quente, não tão caliente, a gente ainda está meio desregulado com os horários o calendário xamânico, eu tô, meu programa hoje fala sobre xamanismo sobre constelação xamânica eu tenho um convidado, o xamã das flautas, Aníbal, que já fez vários programas comigo House, House, boa tarde, Rauch, Rauch Aníbal um peruano maravilhoso, como todo o povo peruano, eu gosto muito então, o calendário gregoriano, ele tem 30, 31 dias e fevereiro, 29, né? O calendário xamânico tem, Aníbal, quatro luas. As quatro luas. Quatro. quatro luas. E a Terra tem quatro semanas, né? Quatro semanas. O calendário xam xamânico, ele tem 28 dias. E claro que vai dar essa disparidade, né? A gente está no final do verão e entrando calor. Olha que interessante isso, né? E a gente com ondas e calor, como se fosse o começo ou o meio do verão. Então, essa disparidade é um calendário gregoriano, é um calendário criado pela Igreja Católica. Eu não quero entrar em mérito aqui. Simplesmente está tudo sempre certo, a gente tinha que passar por isso. Foi uma época que a Igreja queria desempoderar os povos pagãos, pagãos? os povos xamânicos. E ela mexeu em uma série de coisas, né? ela conseguiu um resultado mesmo. E tá tudo certo porque tá tudo sempre certo tudo está a serviço de algo maior mas essa informação vem para a gente entender porque tá tão quente em meados para final de março deveria estar chovendo já pra, já esfriando um pouquinho mas tá tudo sempre certo. gente eu vou cantar uma música aqui geralmente eu canto música xamânica geralmente eu canto músicas canto mantras e explico que não tem diferença entre música xamânica e mantra sabe por quê? Porque tudo é unidade. Eu não misturo no meu CD, Consciência Cantada, música xamânica e mantras. Eu simplesmente não misturo porque nada foi separado. A gente só mistura coisas separadas. Se nada foi separado, óbvio, né? Não existe nada que foi misturado. Essa música é uma embolada. Ela fala dos emaranhados. E vou falar da constelação, né? A constelação xamânica. Seu delegado, não aguento mais, um fim na minha vida, vou viver em paz Seu delegado, não aguento mais, um fim na minha vida, vou viver em paz Eu sou viúvo, tenho um filho, homem, arranjei uma viúva e fui me casar Mas a minha sogra, como é muito teimosa, com meu filho foi se matrimoniar Desse matrimônio nasceu um garoto, desde esse dia que eu ando louco Esse garoto é filho do meu filho, filho de minha sogra, irmão de minha mulher ele é meu neto e eu sou cunhado dele, minha só que é minha nora, meu filho, meu sogro é Nessa confusão já não sei quem sou, acaba esse garoto sendo meu avô Que confusão, né? Mais uma vez pra você guardar aí, ó Seu delegado, não aguento mais, dou um fim na minha vida, vou viver em paz Seu delegado, não aguento mais, dou um fim na minha vida, vou viver em paz Eu sou viúvo, tenho um filho homem, arranjei uma viúva e fui me casar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 Que emaranhado, né? Eu estou trazendo essa música porque ela é um exemplo mais esdrúxulo, um exemplo mais exagerado. Mas a sua família, a minha, a do Aníbal, a de todos os seres dessa terra tem emaranhados. Esses emaranhados são exclusões, são pessoas que morreram, pessoas que saíram, pessoas que foram saíram para o livre de espontânea vontade ou foram expulsas, pessoas que não nasceram, os abortos. Pessoas que sofreram violência. Todo mundo tem emaranhado. Então você imagina uma teia. Eu digo que a gente está ligado a todos os fatos e acontecimentos da nossa vida. Você está ligado àquele patrão que você não foi legal com ele. Você está ligado àquele relacionamento que você não foi legal com a pessoa ou que a pessoa não foi legal com você, por algum motivo. Nós estamos ligados com fios de nylon. Fios de nylon, tá? a todos esses acontecimentos, a todas essas pessoas. Isso é um sistema que a gente vive, perfeito? Mas, quando a gente fala de pai e mãe, esses nylons, essas linhas, não são nylons, são cordas de aço, são cabos de aço. Porque é a nossa ligação mais forte com, a minha, com meu pai, com a minha mãe e com os ancestrais. Olha aqui, ó, meu pai, minha mãe acima do meu pai está os pais deles, meus avós. Quantas pessoas eu tenho aí? Seis. Ó, três gerações. Se você andar nove gerações, você tem 4.094 pessoas aí. Se você andar 20 gerações, está por volta de 125 mil pessoas. A progressão é geométrica. E toda essa força repercute em você. Tudo o que aconteceu, claro que das 10, 8 gerações para cá, a coisa pega mais forte, mas essas gerações que repercutem coisas para vocês também se fizeram nas gerações anteriores. E aí? Ah, Paulo, eu tenho que pagar contas. Não, é o contrário. Eu tenho a honra, isso é muito xamânico, né? Eu tenho a honra de resolver as questões. Essas, aqueles, os emaranhados eles provocam situações que vão se repetindo por gerações, até alguém olhar. Até alguém perceber e falar. Eu tomo consciência disso. Eu não quero mais repetir por honra. Eu, por honra, não quero mais falir, como meu avô faliu. Por honra, eu não quero ser traído ou traída, como minha mãe foi. Por honra, eu não quero morrer prematuramente, como meu pai. Por exemplo, tudo por exemplo aqui, tá? Por honra, eu não quero mais repetir isso. É por honra. E essa honra torna a nossa percepção inconsciente. Veja bem, o ouvinte que está né, chegando agora, o rotativo. Conscientemente, ninguém escolhe falir, ninguém escolhe morrer prematuramente, ninguém escolhe ficar doente, senão seria patológico, senão necessitaria de atendimentos, inclusive, acompanhamento. Não, é inconscientemente que você escolhe falir. Né? Jung dizia que enquanto você não tomar a ciência da sua parte inconsciente, é ela que vai dominar a sua vida. A parte consciente é um castelinho de areia que você começa a manipular aqui. Desculpa, a parte consciente. A parte inconsciente é todo o deserto, toda areia do deserto. Não dá nem para comparar. E é essa parte que transe e rege a sua vida. Essa música que eu fiz no Emaranhado, ela está bem exagerada. né? O viúvo que tem um filho homem arranjou uma viúva, foi se casar. E a... Mas a gente tem tantas histórias. Quer ver uma história simples? Eu vou contar uma história particular minha. A minha mãe perdeu os gêmeos antes de mim. Eu não sou o primeiro filho. Eu sou o terceiro. Porque isso já foi visto. Antes disso ser visto, foi numa constelação que eu vi. Antes disso ser visto, Olha que interessante. Eu fazia a função do primeiro. E o primeiro tem muito mais responsabilidade. O primeiro, ele carrega, ele vem com os amortecedores mais reforçados. Olha que interessante isso. E aí, ele vem para segurar as ondas, as, as histórias de pai e mãe. Mas eu não era primeiro, eu não tinha essa força e eu estava no lugar errado. E eu fazia força, não sair do lugar. Além de tudo, no meu lugar de terceiro que sou, estava chovendo eu não estava lá para receber essa chuva de bênçãos, né? a chuva da vida. Eu não estava recebendo da vida porque eu estava no lugar errado. Nessa constelação, eu fui para terceiro. E aí a minha vida fluiu. O terceiro é do mundo, o terceiro é da vida, o terceiro é da arte, da música, das curas. Eu estava no lugar errado. Por isso que eu me formei em economia, foi a primeira faculdade que eu fiz, fui bancário. Ah, trabalhei muito, nunca, nunca consegui nada... Eu estava no lugar errado. Então vamos continuar nesse exemplo aqui para a gente entender bem o que é emaranhado. Vou contar mais uma história minha. Então vamos lá. Outra constelação que eu fiz. Ah? Por isso que eu sou apaixonado pela constelação. Por isso que eu acabei sendo facilitador. E eu uso, eu uso esse nome constelador. Só que trazendo a vertente xamânica que é a raiz da constelação. E por isso que hoje eu dou aula de constelação. Por isso que hoje eu formo Estou na turma 22, gente. Estou indo né? para Uberlândia fazendo a turma 22. Uma constelação que conseguiu um curso intensivo que a gente fez. A gente fez uma coisa mais reduzida, mas mais intensa para formar profissionais. Vocês vão ver muitos profissionais formados por mim. Aí. A minha paixão vem daí. Vamos lá, então. O meu pai tinha seis irmãos. E o meu, um dia a minha avó brigou com meu avô e chegou para o meu avô e falou olha, você não mora mais nessa casa. Porque você sai para tocar sanfona à noite. <risos> olha de onde vem minha parte musical. Sai para tocar sanfona à noite e não volta mais. E ele foi excluído. Olha só, na, nós estamos aqueles barbantes aqui, né? Imagina. Quando ele foi excluído, ficou um, um buraco aqui. Ficou um buraco. E tem uma, um ditado popular que diz que desgraça porca, é bobagem. A minha avó, inconscientemente, puxou o meu pai para o lugar do meu avô. Ele passou a ser um homem da casa. O meu pai saiu do lugar dele. Isso é um exemplo do emaranhado. Você imagina a gente com os barbantinhos ligados. O que aconteceu aí? Estou todo o meu sistema. E isso começa a gerar infortunes. E vem na minha parte de pai. Eu tive muitas dificuldades com negócios, com emprego com uma prosperidade, até olhar para essa questão. Colocamos o meu avô no lugar, meu pai no lugar, eu fui para o meu lugar minha vida fluiu. A constelação ela tem a função de operar esses emaranhados. Esses são dois exemplos dos milhares. Né? O Aníbal trabalha comigo, fizemos hoje, né Aníbal, um trabalho maravilhoso na, na Massinha Pugliese. Eu constelei hoje uma, uma senhora com uma dor na coluna, não é isso? E a dor na coluna vinha lá da... de um, um parente dela que morreu para compensar os homens que foram excluídos. E essa dor na coluna dela precisava, foi para ela ver o quanto as mulheres excluíam os homens. Os homens estavam infelizes no campo. O Aníbal faz um trabalho comigo, a gente põe música na constelação, e você percebeu o quanto acelera o campo, né, Anibo? Aquele dia que estava com as minhas alunas também na, na, lá na certificação, a gente colocou a constelação, o quanto as flautas, as histórias, é por isso que ele está aqui hoje, o, o quanto as flautas, é, o quanto o tambor faz o campo destravar mais rápido, quebra a resistência das pessoas, né? É, você tem testemunhado umas coisas bacanas, né? Ah, graças a Deus. É. <risos> graças a Muitas curas, né, Nibu? Seu convite, Paulo. Então, eu, eu quis fazer um programa sobre constelação familiar xamânica. Qual a diferença da constelação familiar xamânica da constelação familiar sistêmica? Nenhuma. Simplesmente a gente, porque foi lá que o grande Bert Hellinger descobriu né, e teve a genialidade de codificar em três ordens, pertencimento, equilíbrio de troca e hierarquia, para a gente aplicar essas três ordens no emaranhado e desemaranhar. Né? Existem outros estudos, as ordens ajuda, outras percepções, mas a visão sistêmica ela explica exatamente isso, que está tudo ligado. E quando eu arrumo uma questão de pai, pô, a gente está ligado com barbantinhos, lógico que eu estou mexendo na questão de mãe, lógico que eu estou mexendo com os meus irmãos, né? eu estou ajustando, vamos ampliar isso, eu estou ajustando o Paulo para o lugar certo. Claro que isso vai mexer com o meu sistema de trabalho. Eu estou ajustando aquela pessoa para o lugar certo. Claro que vai mexer com os relacionamentos dela. Claro que vai fazer alguém que estava seguindo alguém na morte, estava propensa a morrer, a sair daquele lugar, a olhar para a vida. A constelação vai a favor da vida. E é nessa vertente que eu quero deixar esse relato desse programa aqui. Fizemos muitas coisas bacanas. Por que, que a pessoa falou hoje lá para mim? Passou a minha dor na coluna. Foi isso? Sim, sim. sim Hã? Frequenta, escuta. Um... Du um, duas hérnias, um... né? Duas hérnias ela tinha. Gente, tá. é uma cirurgia mais do que espiritual. Não é um trabalho É Vai além, é consciencial. Nós somos sete cor seis corpos. Ó, isso é uma matéria aceita hoje pela, pela, pela, fe pela fenomenologia, pela psicologia. Olha só. Corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo mental inferior, corpo mental superior, são sete corpos. Corpo espiritual e corpo consciencial. Lá, naquele campo, tudo funciona. É do mental superior que um conversa com o outro. Aqui, com a nossa amizade, pode, conhecer, pode acontecer porque a gente tem uma boa amizade e fala, eu vejo você, hum. mas eu estou no nível racional aqui ainda. Quando a gente trabalha nesse mental superior, né, nessa ordem que eu falei, que é o quê? é o quinto corpo, daí para cima, claro, que captando nuances de todos os corpos, a visão da alma, a minha alma conversa com a do outro. Então, quando ela fala, eu vejo você, ela realmente, ela vê sem, sem essas, esses filtros que a gente tem de defesas de ego, medo de se relacionar. Quando você está conversando com uma pessoa, às vezes você não está escutando ela, porque você está com medo dela te enganar ou, te, ou de perder alguma coisa. Aqui nesse campo, quando um fala para o outro, lá dentro no campo de constelação, isso não acontece. É, a alma fala com a alma. Por isso que a gente tem tantos relatos de históricos, de curas inclusive né, de doenças, doenças terminais, é, porque algo foi visto e foi desemaranhado. Isto é constelar. Constelar é trazer luz àquilo que não está sendo visto. Sistêmico, porque tudo está ligado. Xamânico e sistêmico é a mesma coisa. Olha a natureza aí. O vírus da febre amarela, na nossa visão, causa dor. Mas na visão da amplitude maior, ele está a serviço de algo maior. Assim como os predadores né? para equilibrar o sistema. Você imagina se não tivesse leões. E acabar, e acabar a grama de pasto lá do, né, dos veados. Os veados não teriam comida. A mesma coisa, tudo está a serviço de algo maior. A vida é um sistema, nós somos peça desse sistema, desse tabuleiro. Se fosse eu falar para uma visão mais católica, tem um homem maravilhoso pilotando esse tabuleiro, sabe o que faz. Mas vamos falar de uma visão mais xamânica, mais sistêmica? Nós somos o próprio tabuleiro. Desculpa, Deus é o próprio tabuleiro. Deus são as, as próprias peças. Vamos tocar um pouquinho, Aníbal? Vamos botar não, música? Aí. Traz uma foto pra mim. Vou trazer o grande espírito de força. Aproveitar a presença de Aníbal Brasilenka. Grande espírito de força. Grande espírito de amor. Desperto ao som do meu tambor. Desperto o mundo ao som do meu tambor, música do meu CD, consciência cantada, grande espírito de força, grande espírito de amor, desperto o mundo ao som do meu tambor, desperto o mundo ao som do meu tambor. No toque honra a tua eternidade, na pele clama o reino animal, na batida firma com autoridade. A madeira e foco do mundo vegetal, grande espírito de força, grande espírito de amor, desperto ao som do meu tambor, desperto ao som do meu tambor. É hoje o tempo da verdade, o agora é a hora crucial, o momento requer muita integridade do presente, brilha a luz consencial. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor, tambor. acalenta com a lua a humanidade, sopra o vento dissipando a agitação, acende com teu sol a irmandade,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 só segura quem aceita a lição Grande espírito de força Grande espírito de amor Desperta o mundo ao som do meu tambor Desperta o mundo ao som do meu amor. Acorda o poder de tuas matas Convida a nossa força ancestral Emerge a pureza das cascatas. Mais um fogo iluminar o nosso astral. Grande espírito de força, Grande espírito de amor. Desperto um ao som do meu tanque. Ao som do meu tambor. Oh, oh, você acha que eu não ia explorar, meu amigo Anibo? Aqui, falta tambor. Explica essa flauta que você tocou para o pessoal, Anibo. Ah, esta é a flauta andina peruana, que vem característico do mundo andino. Uau. É, então é um pouco complicado tocar Por causa justamente do viseu uhum. Trouxe comigo o sakuhashi. Essa é a japonesa que é Tradicionalíssima Nossa, super sagrada É muito parecido Só que a estrutura é, Digamos, a arquitetura dela Musical é um pouco diferente Pentatônica é, Da flauta andina É diatônica E comigo aqui A é, flauta naf. A naf, hoje em dia está... É a mais pretenção. fácil de aprender, né? Essa que é a é, ela, é, tem já o apito, digamos, já que somente é soprar, e aí ela puxa o som. Legal. E essa de dois hemisférios que eu gosto muito, ó. Daqui a pouquinho nós só temos dois minutos. Daqui a pouquinho... Eu... Tira um sonzinho pro pessoal ver aqui. Ele já fez um programa. Procure aí no YouTube, tem um programa comigo que ele faz essa flauta aqui. Olha que coisa linda. Dois hemisférios mexe com os dois lados do cérebro. Maravilhoso. Assim, espacial, mesmo. Aníbal. Deixa um contato. A gente tem um minutinho aqui. Deixa um contato seu. Ele está na minha página, Paulo Sérgio Oliveira com 2 H. Ele é meu amigo lá, Aníbal Brasilinka, mas. O mais contatos que o pessoal te acha, Aníbal? Sim, além do Facebook, que sempre estamos aí com Paula também, fazendo parcerias, que eu agradeço. Você vai encontrar o Aníbal comigo sempre nas constelações, né? Sim, estamos aí, agradeço muito. O meu WhatsApp é 11 986425514. Repete. 9864255. 14. Um, Cara, eu quero agradecer mais uma vez a, a nossa é, parceria. É que agradeço. Muitas curas bonitas a gente tem, tem visto, né? Nós não fazemos essa cura, nós somos é. canais disso. Fico muito feliz de é ter o meu um parceiro, a Marcinha é. Pugliese, a galera. Gente, 5583-1469, a semana que vem eu estou em. Essa semana eu estou em Uberlândia, tá? Eu agradeço a sua audiência, o seu carinho, a presença do Aníbal, os trabalhos Amém. técnicos. Tchau, tchau. Tomás Ortega. Eu agradeço a Deus. Agradeço a minha missão. Agradeço a Madre Terra. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço ao Deus. Eu agradeço, eu agradeço ao Pai maior. Agradeço, eu agradeço. O soberano. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço aos ancestrais. Eu agradeço. Eu Agradeço, agradeço pela minha missão, agradeço estar com vocês queridos ouvintes, a serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei, Raul. gratidão.